Havia uma vez um, um, um, um casal que era ela era feita de então esperava que o marido adormecesse e ela tinha um caco debaixo da cama e, e eu o caco e benzia e dizia ela por cima de silvaredo e por baixo do alburedo e o homem via sempre que lhe faltava a mulher e um dia fez que dormia e não dormia então ela fez por cima de silvaredo e por baixo do alburedo só que ele ele deixou sair e foi ele dizia-lhe por baixo do silvaredo e por cima do Alvoredo. chegou à casa toda arrancada de bactérias depois, ela é saiu, se... agarrou na vassoura dela e foi na e foi voar e ele, e ele ouviu e disse, oh, está aqui outra baçou vou também. Só que ele enganou-se na reza e disse ao contrário. Diz que chegou à casa como um Cristo. <risos> e de vez o naquele lugar que já tangê. Então uma noite pôs-se na janela e vias-se aqui um montinho de Vila Verde. Então diz que via ali umas luzinhas. E então que diz ele da janela? Ah puta, já aí andadas e nisto mandaram um pente para a janela, dizia ele, contava ele, por ele dizer isso. estava a minha avó, o pai dela, saiu à janela de noite e estava na comieira. Era pela noite, quintela, mas feio e saia, ah, filhas da puta, chaval aí, que brilharam e que mijaram todos. Não, o foi a muita e seu, não foi a seu pai que lhe entraram os gatos para o, para o inferno do Moinho? meu pai... Quanto que essa também é interessante? ela morreu. então contigo. Vinha, vinha, é? vinha da valinha ou da vila, não sei de onde vinha. Eu era, eu era pequena, morreu de mil 12 anos. E ao passar num sítio que diziam que andavam as feiticeiras, viu muitos gatos. E foi atrás deles e meteram-se por baixo do moinho, os gatos, e ele foi verem, molharam-o todo. Saiu dali, tirou um Simão Campo que era dele, sentou-se, estava enxuto, mas com medo quase morre. Morreram e morreu depois com doença, não foi com isso, mas que ele contava isso, contava.